Você vai sentir falta dela, vai sentir falta daquele ciúme exagerado, vai sentir falta daquela menina chorona, você vai sentir falta daquela menina que ficava até tarde te esperando e muitas vezes você nem aparecia e sempre tirava sarro por ela ficar sempre no mesmo lugar todos os dias esperando por você. Você vai sentir falta das palavras dela, mesmo que clichês, elas eram verdadeiras. Você vai sentir falta daqueles textos enormes que ela fazia. Mesmo sabendo o quanto você odeia ler. Aqueles textos que todos choravam quando liam. Menos você. Agora toda vez que você ler um deles, você vai chorar. Vai chorar e perceber que perdeu a mulher da sua vida. Vai chorar até mesmo de saudade. Chorar por sentir falta daquela menina do seu lado. Vai sentir falta daquela menina que te perdoava. Mesmo você não merecendo nem o perdão e nem o amor puro daquela garotinha. Vai sentir falta dos carinhos e das brincadeiras. Vai sentir falta daquelas briguinhas, pra ver quem amava mais e você sempre se irritava. Vai sentir falta das manhas e das birras dela. Vai sentir falta daquele jeitinho meigo dela pra te pedir carinho. Até daquela voz de neném que ela fazia ao falar com você. Você vai sentir falta daquele jeito desajeitado. Você vai sentir falta de quando ela queria contar como foi o seu dia e você nem se importava. Depois disso tudo, você vai se arrepender. Vai se arrepender por não ter ligado, por ter feito com que ela te esperasse durante dias. Vai se arrepender por ter mentido e principalmente por ter feito eu chorar. É, você tirou o sorriso dela. Logo você quer dizer que o sorriso dela era o motivo do seu. O dela de mais contas. Disso você também vai se arrepender. Vai se arrepender por ter dito exatamente as mesmas coisas pra outras meninas, enquanto somente ela merecia ouvir. Vai se arrepender de tudo o que fez. Mas o pior de tudo é quando você se arrepender de vê-la com outro. Outro que a ame de verdade e faça tudo por ela. E quando você se arrepender de tudo isso, será tarde demais. É, será tarde demais, meu amigo. Lembra que você sempre a esqueceu? Então, ela aprendeu isso com você.